Quer ganhar dinheiro pela internet? Conheça agora o Recrutador MMN. Nós temos um programa de afiliado que é criado especialmente para você, para você fazer dinheiro pela internet de uma forma simples, fácil e rápida. O Recrutador MMN é uma plataforma digital tudo em um. Com ele você pode criar sites para diversos segmentos que você quiser. Nós já temos mais de 200 temas prontos de diversos, diversos segmentos. Além disso, na nossa ferramenta você tem e-mail marketing, autoresponder, integração com o robô do Facebook, notificação de push, controle dos seus leads através de um CRM, ou seja, você pode controlar todo o ciclo de vida do seu lead. É uma plataforma completa, temos todos os recursos necessários para você desenvolver o seu negócio. Agora, melhor que isso é você poder oferecer isso para as pessoas, tendo a certeza que é um excelente negócio para elas. O nosso programa de afiliados, ele consiste de um modelo muito simples. Como você já deve conhecer, existe um modelo de distribuição de bonificação baseado no modelo de marketing multinível, onde você distribui bônus, ou seja, comissão para várias pessoas que fazem parte da cadeia. Então deixa eu te explicar agora como que funciona o nosso modelo de bonificação, ok? Primeiro você tem que entender que nós não criamos esse programa de afiliado para você largar a empresa de marketing multinível que você trabalha ou qualquer um outro negócio. Muito pelo contrário, isso é uma forma de você acumular e gerar mais renda para você desenvolver o seu negócio de marketing multinível. Você deve saber. Que no Máximo Multinível hoje, sem dinheiro, é impossível você alavancar ele, é impossível você ir para frente. Então a forma mais rápida e simples de ganhar dinheiro no Máximo Multinível é participando do nosso programa de afiliados. Primeiro, com a nossa ferramenta completa, você pode ganhar dinheiro na indicação direta, ou seja, indicando o recrutador MMN para as outras pessoas. Alex, mas para quem que eu vou indicar? Preste bastante atenção. Se você já trabalha com Marketing Multinível ou se você está entrando neste mercado de Marketing Multinível, o que não falta são pessoas neste negócio. Então todas as pessoas que trabalham com Marketing Multinível são potenciais clientes para você indicar o Recrutador MMN. E quanto que você vai ganhar com isso? Na indicação direta você vai ganhar 30% independente do plano da pessoa. Se a pessoa contratou o plano básico, você vai ganhar 30% do valor que ela pagou. Se ela contratou o plano profissional, ou o plano Top Leader, ou até mesmo o plano agência, você vai ganhar 30% do valor que ela indicou, ok? Então além da indicação direta, você também pode ganhar no Unilevel, Unilevel até o sexto nível. É fantástico isso. Quanto que você vai ganhar? Novamente, nós vamos distribuir aqui 30% no Unilevel até o sexto nível. O primeiro nível do Unilevel é a indicação direta. Você já ganha 30% lá. Do segundo ao sexto nível, você vai ganhar mais 30%. Quanto? 10% no segundo nível, 8% no terceiro nível... 6% no quarto nível, 4% no quinto nível e 2% no sexto nível, ou seja, mais 30% distribuído até o sexto nível. Isso aqui ficou simplesmente imperdível, tá? você pode ganhar muito e muito dinheiro fazendo parte do nosso programa de afiliados. Por que, que a gente optou pelo modelo de marketing multinível? para o nosso programa de afiliados? Porque a nossa plataforma é voltada para o público de máximo multinível. Então as pessoas já entendem esse benefício, já entendem esse modelo de negócio e nada mais justo que elas ganharem muito e muito dinheiro com isso. Indiquei a ferramenta, ganhei dinheiro. Quando que eu vou poder sacar? Nós liberamos o saque toda segunda. Você pode sacar toda segunda, ok? Qual o valor? A partir de 100 reais. No Alex, esse valor é muito grande. Cara, você indicou o plano de 297 reais, você já tem praticamente isso. Você indicou o plano top, líder, você já tem mais que isso. Você indicou o plano agência, você já tem mais de 300 reais. Então, ou seja, este programa é muito simples, é muito fácil, qualquer pessoa pode desenvolver. E eu vou até te contar o seguinte, é muito importante isso, é muito interessante isso. Várias pessoas chegam para mim e falam, não, Alex, trabalhei no marketing multinível há muito, muito tempo, indiquei em várias e várias pessoas e eu ganhei ali, trabalhei igual louco, ganhei 200, 300 reais, 150 reais, custei ganhar alguma coisa. Eu indiquei a plataforma para duas pessoas, amiga minha, eu já tenho mais de 500 reais e isso eu gastei uma semana. Eu falei, então você que está perdendo tempo e dinheiro. Então aproveite e faça parte agora do programa de afiliados do Recrutador MMN. Ok? Se você quer mais informações detalhadas, nessa página tem um link para a APN completa, detalhada, mostrando passo a passo do nosso programa de afiliados. Ok? Mais informações, entre em contato com o nosso suporte, será um prazer ter você fazendo parte da nossa equipe de afiliados. E vamos juntos, vamos ao topo! Até mais!